Último episódio de Minecraft Aether, você certamente é uma alma muito encorajada e brava por ter entrado nesse local. Vai embora, mano. Você não tem objetivos aqui. Eu sou o espírito do sol. E eu faço o Aether sempre estar de dia. O quanto eu estiver vivo, o sol nunca irá se pôr no Aether. Você deseja desafiar o Deus do Sol? Você é louco. Pare de me insultar, senão você vai se arrepender. Eu não tenho medo. pode vim, Deus do Sol. O boss final do Aether. Tá, então temos que acertar essas bolas de gelo que ele solta de vez em quando. Não sei por qual motivo. Agora que eu já entendi a fraqueza dele, é o primeiro vacilo que ele der. Ele vai ser Tome! Yo! Pode vir! Pode vir! Ah, então aí tá você, né? Mano, a gente, eu, eu tenho cinco moas, né? Uma moa de cada cor. E a moa branca havia sumido, mas você então tá aí, né? Então tá bom. Aliás, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Oh, e aí, bom dia pra você também! <risos> Hoje é um dia muito importante, minha cara, Moslo. Pois hoje nós vamos enfrentar o último boss, o mais forte do Aether, o chefe de platina. Eu não sei nem o nome bonitinho dela, mas eu sei que é uma baleia gigante que fica numa ilha que parece uma torre. Para essa batalha, a gente tem várias possibilidades de itens. A gente tem uma armadura de Valkyria, peças de Obsidian, de Fênix, de Gravitite, e por aí vai. E coisas de Netuno também. Temos quase uma armadura de Netuno completa. É que, querendo ou não, a gente juntou muita coisa ao longo dessa jornada. Mas uma coisa que é Fato é que eu quero usar essas minhas fa minhas faquinhas de trovão hoje. Tem uma coisa que eu tô precisando fazer desde o começo, que são flechas. Porque eu tenho eu tenho um arco de fênix e eu literalmente não usei meu arco de fênix até agora. E para nossa alegria, tem uma planta aqui na nossa casa que ataca a gente. Então vamos testar já. É? Ah, legal. Vocês se pararam? Está de noite no Aether pela primeira vez na nossa vida, mano. Pera oh, oh, oh, oh. Você está aqui ou doce? Vamos, vamos dar um olhos nas coisas como que fica. Para quem não tá ligado, nunca ficou de noite no Aether. Pois aqui no Aether é o local que é sempre sol. E o motivo de estar de noite agora é que a gente derrotou o Deus do Sol ontem. E ele basicamente impedia que ficasse de noite. E agora que a gente derrotou ele, olha só como que está aqui. Mano, tá tudo tão diferente. Peraí, será que então, agora que tá de noite consigo mexer aqui nesse relógio? É, não. Bom, de qualquer forma, a gente precisa aproveitar essa ocasião rara. Vamos dar uma voltinha. Estamos aqui na ilha do boss final do Aether. Eu quero dar uma olhada aqui. ó. Eu não sei se eu vou entrar em agora, mas eu quero dar uma olhadinha. em Como que é? Tem nuvem amarela aqui, nuvem branca e uma a ah, série que tem uma mímica aqui. Poxa, nem para ter um pauzinho um já com umas coisas legais, já que é o último chefão, ó, janela potente aqui. Olha de nuvens, o baú do boss final aqui, uma capa branca. Para que ela serve? Não serve pra nada, é só bonitinha mesmo. Vamos usar ela um pouco, porque eu acredito que ela vai ser mais bonita que a nossa capa atual. Ah, ela é muito doida. Hum ela é bonita daí aqui é o baú que a gente sabe quando derrotar o chefe né e ele em cima vai estar tá o chefe porém a gente ainda não tem uma coisa que a gente precisa para poder derrotar esse boss final do Aether essa baleia gigante aqui tem mais uma coisinha que nós tem que fazer antes de poder conseguir lutar com ela seguinte tá de noite mas eu não vejo por que dormir sério a gente a gente nunca viu a noite aqui no, no Aether e a segunda vez que tá de noite ou sei lá vamos deixar rolar achei legal tem um item que eu tava querendo fazer que eu descobri ele hoje ainda é assim olha coloca um graveto e um Zenith, é um Natura Staff. Aparentemente com esse item eu posso fazer as moas é, sentarem no chão. Cadê minha moa? Moa, senta. Nem <risos> ferrando. Que coisa fofa. Levanta, senta. Moa. <risos> Gente, vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. Vem cá, todo mundo. Ah, não. Que coisinha mais fofa. Senta. Dá para ficar em cima aqui, ó. Senta. Tá, temos uma, duas, três quatro falta a moa, a laranja, será que ela tá no teto? Pra quem não lembra, a nossa moa laranja, ela tem a fama de ficar no, no, no telhado toda hora. Ah, achei aqui, ó. Já que ela é a mais sapeca de todas, eu vou deixar ela aqui em cima da, das folhas mesmo. Agora sim, peraí, não, não, não. Agora sim, finalmente um pai de pet com todos os seus pets. A bela reunida, <risos> que tá mais linda, né, gente? Boa, vocês vão ficar aqui hoje, enquanto eu vou lá enfrentar o boss final, tá bom? A última coisa que falta antes da gente ir pro último boss, é enfrentar mais uma vez o Deus do Sol, daquela ilha. Porém, como vocês já viram enfrentando ele ontem, vamos fazer dessa forma, de uma forma mais legal, que funciona mais ou menos assim. Pô, como vocês podem ver, o algodão doce, ele quer, ele quer o que ficar no baú mais do que eu, né, pelo jeito. Vamos ver o que tem aqui. Calça de Fênix, bota de Gravitite, mais um Iron Bubble, e o que que é isso aqui? Pig Slayer. Aparentemente, esse aqui é uma espada que ela pode derrotar qualquer tipo de porco num hit instantâneo. Aí você pensa, mas por que eu ia querer tá com um porquinho? Até aí eu e o Pantufa concorda, mas imaginando o Nether, os Pigman. Aí que tá aí, aí que tá o rolê, aí que tá o rolê. Bom, eu vou enfrentar mais alguns bosses, vamos ver o que tem aqui. E vai ser mais ou menos assim, como eu já derrotei a maioria deles, eu só vou derrotar e vamos ver o que tem dentro dos baús. deu então, temos um chefe pedra aqui, vamos ver o que tem pra nós. Um escudo novo, bom, e essa faquinha aqui. Ah, o escudo é bom porque o nosso tá ficando gasto já. Vamos guardar esse aqui de volta pra quem quiser, e tá aqui, ó, pronto. E ó, esse outro boss pedra aqui foi bom também, aqui ó. Temos várias espadinhas agora de raio, uma espada de fogo nova, que a gente usa bastante, né, e o resto inútil. E Olha só, mano, esse baú aqui trouxe uma coisa diferente, uma centry boot. Pra que, que serve essa bota? A chata das dungeons de bronze, essas botas protegem você de dano de queda. Ah! tão útil não. Vamos ver se é bonita. É, é bonita. Mas no nosso caso não é útil porque a gente já não leva dano de queda. E só existe a bota disso, ó. É, não tem mais nada. Na real tem um escudo disso, né? Tô olhando aqui. Mas no seu Ash também deve ser útil. Tá. Já derrotamos, acho que foi dois ou três bosses desse daqui. Vamos derrotar umas valquíria agora também e mais um do sol para ver no que dá. Bauzinho da moa com algumas comidinhas, dois é, pedras de regeneração, espada trovão e nada demais. Dá para acumular aqui mais essa daqui? Não. Prontinho. Mais uma valquíria derrotada. Vai ser a de massa aqui depois que não quero derrotar mais nenhuma, não. E calça de Netuno, que eu acho que era uma coisa que a gente não tinha. E luvas. Ah, legal. Boa, bora pra casa e vamos se organizar para ir atrás do último boss. Gente, cheguei aqui em casa e além de uma das nossas moças ter sumido, simplesmente. Ah, você tá aqui e agora sim é a cela. tudo era buga isso, né? A gente conseguiu escolher aqui o altar do sol. Posso deixar de noite? é Oficialmente consigo escolher o horário do dia agora, então. Vamos deixar meio dia. Poxa, bem legal, né? Vamos deixar bem cedinho, então. E vamos fazer duas coisas aqui. A primeira é eu vou fazer uma cela e nós vai lá para baixo para completar uma conquista. Vamos pro templo e depois vamos colocar mais uma cela nessa amor aqui, que eu não sei como que ela bugou. Vou tentar sair entrar do mapa para ver se volta daí. Mas bom, vamos, vamos lá embaixo pegar as coisas para fazer uma cela. Bom, uma coisa que vocês sempre puderam ver das conquistas é que sempre tinha uma largada aqui que a gente nunca fez, que é de voar no porco. Bom, fizemos duas celas, né? Então, por que não, né? <risos> bom, já que fizemos a conquista e deu tudo certo, vamos com o porco até lá a última dungeon, né? Ah, mas ele não voa, ele plana. Mas dá para ir lá mesmo assim, né? Caraca, eu nem eu mal posso acreditar que a gente conseguiu a armadura mais da hora, os itens mais da hora e a gente vai até o último chefão agora. Honestamente, nem parece que isso está acontecendo de verdade. Eu não sei nem se eu acreditava que a gente ia conseguir chegar tão longe, mano. Bom, de qualquer forma, último pulo aqui. E vamos pra lá. Eita, prelo, porquinho não vai dar conta de ir pra lá, não. V vamos, eu, só eu e o algodão doce, né? Ele vai ir. Então vai ter que Vai ter que sacrificar o coitadinho. Eu, eu e o algodão doce é a mais garantia de dar certo, por causa que ele voa muito no algodão doce. De qualquer forma, a gente tá com pouquíssima comida, né? Pra próxima de uma batalha. Espero que dê tudo certo. Uma coisa que eu percebi só agora é que a ilha do, do Deus do Sol era feita de árvores de ouro. E essa daqui é das árvores azuis, que dão aquelas maçãs brancas que, que faz a gente ficar invulnerável ao amor, já perceberam? Bom, essa aqui é a mesma que a gente foi aquela hora, não é? Uh, remédio, uma coisa que ataca dardos de remédio. Bom, de qualquer forma, budão doce você estava comigo desde o começo. Você vai estar comigo aqui no fim. Vamos para a batalha contra o último boss, o boss final do Aether. Bom, estamos aqui. Tem aqui esse bloco estranho aqui. Ah, tá bom. Ele, ele iniciou a batalha na real. Peraí, eu consigo descer aqui? Não, e agora? Meu Deus, já... ah, a Shusdolf, o rei baleia, o rei baleia da jogar da flecha. Não, calma. aí. se não dá para atacar flash, será que vai dar para atacar relâmpago? Não, não dá. aquela de note? Mais ou menos. A parte boa é que esse, esse boss, pelo que eu entendi, vai para derrotar ele, vai ter que ser na mão. E aqui, daí, aqui é a nossa especialidade. Eita, ele tá tocando pedra que explode. Pelo que eu entendi, só dá para acertar ele quando ele estiver amarelo. Ó, Agora foi. Nossa, acertei um combo aqui Vem. Calma, calma, não cai, não cai, não cai. Boa. Pera, você vou tentar acertar o trovão dele quando ele cair aqui. Vamos ver se funciona. Não. Nossa, eu quase matei eu mesmo. Aparentemente, aquela Cloud Staff ali não é tão boa, não, na real. Calma, boa, boa. Foi, foi, foi. Tá, o truque é a gente se manter aqui embaixo e não cair. Boa, já foi, já foi uma boa parte da vida. Tomara que ele não esteja estágio dois. Tá, do jeito que tá aqui, se a gente continuar tendo sorte. A gente não vai cair e também não vai ficar com fome. Não ficando com fome, a gente consegue sobreviver aqui. A gente só vai perder aqui se a gente ficar com fome. Rebaleia, você vai perder. Mano, se você parar para pra pensar, a dimensão do Aedra é uma dimensão aprisionada, porque antes não podia nem ter, não podia nem ter noite. Era só sol por causa daquele vilão lá. O espírito do sol e agora tem essa baleia. Boa, já foi metade da vida do rei baleia. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Tá de noite. Tá, calma Espero que ele até brilha na noite. Olha isso. Ele está olhando para lua? Não, não, não. Ele não pode ficar mais forte de noite. Ele não pode ficar mais forte de noite. Ele muda de cor na noite. Será que ele está ficando mais forte? Nossa, ele me puxou para perto dele. É, definitivamente ele está mais forte. Eu tive sorte que o que o que a minha armadura refletiu o dano agora. Não, o Doce, volta aqui. O Doce tá pegando fogo. Volta aqui, o Doce. Eu sei, eu sei que ele fica imortal quando ele está na minha cabeça. Fica aqui, o Doce, não sai de perto de mim. Você não vai machucar o algodão doce. algodão doce? Ah, ele tá ali. Meu Deus do céu. Eu achei que o algodão doce tinha caído. Eu tava tão triste. algodão doce, volta aqui. Meu Deus, Ai, eu tava com tanto medo. Tá, falta pouco da vida dele. Falta menos de um quarto. Mano, olha a vida dele. Olha a vida dele. A gente está próximo da vitória. A gente ainda tem chances. Calma aí, equipa tudo. Meu Deus, tá acabando aqui. Por algum motivo que eu não sei, a tinha regeneração, mas não sei se foi das nuvens ou foi do nosso da nossa pedra de regeneração, mas o que foi bom foi. Vem, pode vir, eu não tenho medo. Se prepara para o seu fim. Mais um, eu acabo com você. Vai ser na mão. E Matamos o último chefão do Aether. Conseguimos, algodão oh, doce! Conseguimos aqui no baú luvas da força, uma música, papai de fênix, outra dessa daqui e um bloco de Gravitite. Agora sim, bom. Com isso, ganhamos também uma luva do poder que deixa a gente um pouquinho mais forte, mas não muita coisa. E agora está na hora da gente finalmente fazer uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no Aether: o doce, a ah, mimir. Doces sonhos. Finalmente conseguimos. Pegar aqui, ó, duas madeiras do Minecraft do mundo normal. Fazer uma, uma jukebox. E escutar essa música. E bom... Estamos aqui com nossas cinco moas, o algodão doce, nossa armadura. E como vocês podem ver, obviamente, nós dominamos o Aether. Foi uma aventura incrível, de muito sucesso. E eu só tenho a agradecer a vocês. Agora, a pergunta que não quer calar. O que nos resta? O que virá agora? Qual será a nossa próxima aventura? Bom, eu conto com vocês para estar lá. Tchau e muito obrigado.